Quais os requisitos para que você possa vender usando o fulfillment do Mercado Livre? Primeiro ponto, tá? O Mercado Livre tem dado preferência para quem não é MEI, MEI para cima, né? Teria que ser para cima de MEI, né? Então empresas do Simples, empresas de outros regimes estão tido. Tão ganho, né? Ganharam a preferência. Segundo ponto, faturamento mínimo acima de 12 mil reais. Né? Então vocês estão pedindo para que você já tem a qualificação para ser líder para cima. E, além disso, nós sentimos já que tem uma demora maior quando você não é do estado de São Paulo, dado a necessidade de abrir uma filial em São Paulo. Então, isso é o que a gente tem medido. Existem MEIs dentro do Fulfillment? Sim. Existem é, empresas com menos de 12 mil reais de faturamento? Sim. Tá? Mas a grande maioria começou antes dessa regra e agora a fila de espera já é enorme. Então busque esse objetivo, coloque esse objetivo dentro do seu negócio. Vá buscar esse objetivo e qual o melhor caminho, ali, site. Vai tentando toda semana, vai mandando o seu cadastro lá dentro, falando que você quer vender no fulfillment do Mercado Livre. Grande abraço, valeu.